Fala, fala galerinha! Aí, sou a Roberta e a gente tá aqui pra fazer um unboxing dessas caixinhas que chegaram pra gente do Submarino, vamos ver o que é que vai dar. Essas compras, na verdade, eu fiz com meu irmão, com compras de Natal. E vamos ver o que é que vai dar. Inclusive esse pessoal gritando é né? porque tem muita gente aqui. E a gente tá gravando tipo. É. É, com o pessoal. E é isso aí. Eu sou boca. Pega! Gente, é melhor você falar que eu não sei... Não, nem sério. Olha lá. não sei se vai estar torta a imagem ao contrário ou não, mas o Senhor é dos dinossau Dinossauros de Victor Milan, da Dark Side. Show! <risos> um passando pra frente. Prince of Thorns. É bonito é isso, viu? Bonitões King of Thorns que Família que é Dark Side Olha lá É tipo uma trilogia? É, uma trilogia uhum. E aqui tem também Me ajuda é você, né? Um ah, box é então <risos> <risos> Aquelas caras bem falam falam <risos> <risos> <risos> Instrumentos mortais Holográfico, yeah é muito grande. Show, próxima caixa. Olha o que a gente tem aqui. Surpresa! Eita. Não sei se eu comprar o capadora. O espadachinho de carvão. As duas edições. Não nada, você e logo esse box aqui? Os instrumentos mortais de novo. Mas pra quê? Pra Carol! É! Eu ganhei o quero... Brasil. Eu ganhei um prazer. Gente, arrasou. Vocês vão pegar. Aí tudo vem mais. Golem e o gênio. Gente, vocês fizeram a festa no Darkseid, sério. Em Pair of Thorns. Darkseid chama eu. Perdido em Marte com a capa do filme Esse aqui na verdade é pro meu irmão Ele comprou pra dar um presente ao então... meio E é isso aí Tchau, tchau